Eu acho que muita gente está querendo vender ou alugar o um apartamento e nem sempre é fácil, ainda mais em tempo de crise, como a gente está vivendo, tem muita oferta e pouca procura. Então, quando a gente sai olhando por aí, as casas para alugar, para vender, mas sobretudo para alugar também, é, alguns detalhes podem ajudar nessa hora da decisão. E existe uma técnica, e aí é que a nossa planta dentro de casa vai entrar, que é bem Particular para deixar a casa mais atraente. E tem profissionais que se especializaram nisso, como a design de interiores aqui, a Suzana Dami. Tudo bom, Suzana? Tudo bom, Zeca, A gente você? já se encontrou essa semana, já fizemos um, um workshop rápido dessa técnica. Que é qual, Suzana? Que é uma técnica usada para valorizar e tornar a venda mais rápida. Uhum. É tipo assim, uma maquiagem na casa. Sim. Que a gente despersonaliza e neutraliza os ambientes para fotografar e para deixar bem bacana para a visita do comprador. Tem um nome chique essa técnica, chama Home, home Staging. staging né? é, nome, é, tem uma tradução? Não, é, literal tem, claro. É, um, é, um, é, é transformar a casa num cenário. É, é, encenação de casa. Uma encenação de casa. É. Mas no dia a dia as pessoas chamam de home De staging home mesmo. Staging mesmo, é. é, é a, nome. a Suzana acompanhou então a gente né, numa visita na casa da Valéria, em Santos, no litoral paulista, que está. Tentando conquistar interessados em comprar o imóvel. Vamos ver a transformação? A gente está em Santos, São Paulo e o Ed Casa veio até aqui na casa da Valéria. Tudo bom, Valéria? Tudo bem. Para tentar entender como é que ela tá driblando um problema que muita gente tem na hora que quer vender um apartamento. Porque o apartamento está à venda há quanto tempo, Valéria? Mais ou menos um ano. Já anunciei. E você botou imobiliária? Como é o que você tentou já? Já coloquei várias Sites gratuitos, sites pagos, já tentei bastante coisa. E o que você que acha que precisa, você pode melhorar para fazer isso, para vender essa, esse apartamento? Então, eu acredito que o visual né, dá, dá uma cara bonita. Deixa eu ver, Suzana. É Olá! Olá, tudo bem? bem? Aqui é o quarto... Da Pietra, da minha filha. O... Oi, Pietra. Oi. Já mexendo... A... Bom, tô vendo que a decoração aqui é livre, né? Total. Tá do seu jeito esse quarto? Bastante. Tá bastante. Agora Suzana, tá de um jeito bom pra vender? Não, pra vender não tá, Zé, tá. <risos> Primeira coisa, tirar tudo da parede. Tô vendo aqui, né? Sim, tem muita informação, né, aqui nessa parede. Então a gente vai tirar, vai desconstruir o quarto da pietra. Tá certo. Tá? E aí você acrescenta coisas ou você usa os elementos que você já tem? Qual é o teu método? Olha, às vezes eu acrescento, às vezes eu uso o que eu já tenho, ou o que o dono do apartamento já tem uhum. também. A gente procura gastar o menos possível no homestay. Claro, a pessoa já quer vender o é, um imóvel, exatamente. né? Você não quer botar uma despesa essa ali. É. Eu vou movimentar a cama, vou colocar a cama na posição... De cama mesmo, uhum. tá? porque até o meu ponto focal do quarto, claro, então ela tem, tem que, que passar um aconchego, Exatamente. né? Exatamente, a coisa principal é passar esse aconchego quando a pessoa entra no quarto e fala: Nossa, que delícia! É melhor não usar muita estampa. Realmente, você é do detalhe. o Capricha <risos> no laço que ela dá na fronha. Ah, tem que ser, né, Zeca? Que a pessoa que vai ver a foto vai, acho, vai reparar as detalhes, né? A gente acha que não repara, mas as pessoas reparam sim. E ela tem que sair do seu imóvel com uma imagem super boa dele. Uhum. Quando ela lembrar, ela vai ter 10 imóveis para lembrar. Ela vai lembrar do seu como mais bonito, o que estava mais arrumado. O então, que dava mais vontade de, vontade de morar. É, importante isso. Já ficou contra cá. Eu gosto do cabide, é bonitinho. A gente vai deixar, mais com menos coisa. A gente quer mostrar as quatro paredes. O, o potencial espaço. potencial do espaço. Uhum. A gente vai colocar quadro aqui pra é. jogar um pouco de cor. Mas eu acho que a gente tem que esconder o cancho. Vocês devem estar achando pra que a gente tá com uma pasta de dente aqui. Vocês vão ver. É <risos> um Eita! Ó. De longe, ó. Ninguém diz que ali tem um furo. Tudo aparece na foto, né? Tudo. As pessoas olham... Os detalhes. É. Você mudou esse imóvel de lugar. Que a pessoa pode imaginar uma televisão aqui. Uhum. Só que aqui realmente tá vazio, tá faltando alguma coisa. Valéria! Valéria! Valéria, você tem <risos> alguma coisinha que a gente possa... Algum banquinho, um buff? Uhum. Aí A gente coloca aqui e daí preenche o um espaço. Pronto, acelerado. Ah, ah, ei, olha, olha que, que delícia! E isso fizeram em pouco mais de uma hora. Um pouco mais de uma hora, né? Hum, Quer dizer, você pode deixar sua casa super arrumada, bonita pro seu cliente comprador visitar, sem gastar nada uhum. e em, em pouco tempo. Suzana fez uma baita diferença no, quadro, no quarto da Pietra, né? E como, né, Zeca? É, até foi rapidinho, a gente de fato levou um pouquinho, mais de uma hora. Foi, foi muito, muito rápido. Pra mexer assim, né? Agora, já que a ideia então é deixar o imóvel mais atraente, a gente montou aqui, a gente quer ver de verdade assim. Aqui tem um, né, no nosso espaço, tem um quarto, né, é, meio quarto-sala aqui, uh -huh. que que esse dinheiro não estão tá muito atraentes não né está um pouco bagunçadinho né é, não pega pro, isso, bem pro so, sobretudo pro um cliente ali que Ex quer que está interessado então você começaria por onde olha eu começaria pela parede a hum. cor da parede que tinha aqui era uma cor bem escura é vale a pena dar uma olhada olha como é que era a parede antes aqui a gente tem essas imagens era mais escura mais pro marrom que não é muito chamativo, não é muito... Não, é uma cor muito fechada uhum. e que não atrai muitas pessoas. Apesar de ser uma cor bonita, uhum. tem gente que não gosta. É pessoal. É pessoal. E a cor escura, ela fecha o ambiente, ela Sim. deixa o ambiente menor, assim, sabe? Então você já chegou pintando a parede Foi, de cara ali. já pintamos, colocamos uma cor bem mais clara, porque daí abriu o ambiente, uhum. né? Ficou mais claro, mais alegre. Nos detalhes, vamos lá agora. Isso. Aí, aqui, a gente tem muito quadro, Tá? Então, é preferível deixar três quadros por ambiente, não mais do que isso, tá. Zeca. Então, a gente pode retirar esses três quadros e deixar esses dois que estão bem bonitos aqui. Então, vamos aqui. lá. Agora, eu vou pedir as duas nossas cenas aqui. Faz favor, tu Entra aqui para fazer um, um, um braçal aqui pra gente você que tira. Vocês são tá. excelentes nisso e entre outras coisas. Então, qual você deixaria esses dois para fazer um par ali, é Esses isso? dois, é, que estão bem bacanas uhum. aqui. Porque, afinal de contas, a gente está vendendo imóvel e não os nossos objetos. Exatamente. Não precisa ter muita coisa Ótimo. à mostra. ok, tá? quadro. Você tirar, depois a gente acerta esses preguinhos que ficaram. Isso, fica. daí a gente faz o truque da pasta de dente. Exatamente. O né? que mais? Agora, a segunda dica que eu dou são porta-retratos. Fotos de família, Zeca, não é legal deixar por, assim, segurança mesmo. Você não sabe quem está visitando a sua casa. É verdade. Primeira e aí, além do que, como você disse lá, personaliza. Personaliza o ambiente e cria, tipo, um bloqueio, assim, para a pessoa. Ela não consegue se imaginar. É tipo, ah, essa casa é minha. Não hum. vem aqui que eu não estou vendendo, entre aspas. se alguém vai é. alugar, ela, ela quer botar o que for ali, né? A coisa dela, o porta retrato dela. É, e todo é mundo lógico, quer ver lógico. Então, é. aqui então, já aqui tem dó. Do... Tá cheio aqui. A gente aqui. Posso... Já pode ela ajuda, retirar... ajuda a gente com aqueles ali também. Pode tirar. Pode tirar as fotos. Todas. Todas que estão aqui. Ok. Esses... É, tem muito apetrecho aqui também. Bem, produtos de beleza. Produtos de beleza. Pode tirar. Tiramos também. Tá? Tudo isso aqui. Por favor, vai a lá. A gente não pega bem, né? A pessoa chegar na sua casa e tá essa bagunça assim. Todo mundo faz bagunça. Todo mundo é bagunceiro. Mas o seu imóvel é tipo assim, é a vitrine. É o cartão de visitas, tá? né? É uma vitrine pra você. É. é. Novamente, você. Então a gente tira disse, tudo isso. Se a pessoa quer alugar, ela, ela se imagina naquele ambiente. É, é isso, né? Exatamente. Quanto mais neutro, mais fácil dela se colocar ali. Mais fácil dela se identificar com o espaço, uhum, exatamente, uhum. né? Não ah, precisa. Podemos ter tirar muito isso aqui informação. tudo. Eu acho que. Vamos vou dar uma geral na cama? Pode tirar aqui vamos. também, fazendo o favor. Todos apretemos. Ah. Essa, mei... Essa baguncinha aqui de, de. Olha, isso aqui tudo sai também. Pode também? Tá? Eu é, vou fazer um trabalho de equipe aqui, todo mundo é. colocando aqui. aqui. Tira. Essas corujas tiram e os retratos também, né? O retratos já foi. Só vendo que você deixou no mínimo. Na cama, o que, que você a cama. É, deixa. A deixa... cama. A cama tá muito bagunçada. Uhum. É importantíssimo você manter a cama arrumada todo dia. Claro. Levanta de manhã, cinco minutos do seu dia e vai para o trabalho. O cliente pode chegar e ver a cama desarrumada. Não pega bem, não é uma coisa bacana, Zeca. Então, arruma a cama com cor neutra, tipo assim, aquela cama de hotel uhum. gostosa Então, a gente aqui trabalha com, uma, com cores neutras, aqui é o que a gente Sim, vai fazer. exatamente. Né? Essa foto, é, é, é, posso dizer isso, as pessoas às vezes decidem, de fato... Uma compra ou um aluguel baseado numa foto? Com certeza. É um fator super... Com certeza. Né? Eu já escutei muito isso, de pessoas falando, nossa, eu vejo as fotos, eu passo, elimino na hora, eu nem quero ver como que está o imóvel, então, se está em bagunça. essa primeira impressão, esse impacto é importantíssimo. É, é importantíssimo. Por isso, ó, já estamos fazendo uma linha mais clean aqui. Mais neutra, a gente está jogando... uma bem arrumada, mesmo se você joga uma estampa... Fica no neutro. Fica, né? é bacana jogar uma estampa uhum. para dar um interesse no, no ambiente uhum. também, né? para não ficar uma coisa muito neutra. Olha só, esse. Gente... Você falou da cama do hotel, você é, é sempre um detalhezinho sempre bacana, tem que né? Ter. No é. pé ali. E novamente tem uma, uma harmonia aqui. Você trabalha, você tá no mesmo ambiente, uhum. né? Com uma nova cara. É, só para você ter uma ideia, você quer acompanhar aqui a mudança? Antes estava assim. Olha a bagunça que tava, Que era isso aqui, justamente. E agora, olha, olha só. é de fato não dá vontade nem de entrar nesse quarto, não, imagina né? de alugar não, ou comprar, não. né? O que, que a pessoa vê? Ela não vê o quarto, ela só vê a bagunça. Exato. Né? É, isso aqui, na verdade, a gente fez as mesmas coisas que a, a, a, a Valéria, a gente fez o próprio, uhum. no quarto da Pietra, isso. justamente. Mas deixa eu uh, uh, passar para a cozinha também, só um detalhezinho, ali a gente viu que você acendeu uma abajur no final, você deixou aquela luz acesa, iluminação Sim. é fundamental. Iluminação é fundamental. E o abajur assim, do lado da cabeceira Dá do... um aconchego Dá ali, um né? Dá um aconchego, traz conforto a pessoa ah, então Porque me... a gente neutralizou demais, uhum. né? Então a luz, ela aquece o ambiente É uhum. importante isso Por falar em, em, em aquecer e deixar aconchegante Uma cozinha, por exemplo, é possível Cozinha sempre é um lugar Eu gosto, a gente adora a cozinha Nossa cozinha aqui dentro de casa é um espaço favorito Porque é passagem, é convivência, é tudo Mas para vender, para alugar você dava uma geral nessa coisa. É, total, aqui. né? Eu tenho certeza. Aqui não né? dá, né? Aqui a bagunça tá total, não é nem bagunça organizada, é, né? Começando por onde, Suzana? Começando Vamos lá. pelo pela caminha do cachorro e pela tigela. Por quê? Você acha que o comprador ou quem vai alugar não, não gosta de bicho? Quer dizer, você não sabe, né? Não, gostar, até pode gostar, pode até ter bicho, mas. É assim, quando você vai visitar um imóvel para comprar, você não quer ver restícios de bicho de outra pessoa, o bicho de nada. Dela, é, né? Você quer é. o seu bicho é. ali. Então, é melhor guardar. Tenha sempre um cantinho no armário para guardar as coisas do, do, do seu animal. bichinho. E por falar em guardar as coisas, olha aqui, todo o material de limpeza espalhado, isso não pode estar na foto. De jeito nenhum, né? Então, vamos lá, turma. Vamos ajuda a, a tudo. recolher aqui direto. E você tem que dar. Um aspecto clean, né, como a gente fala limpo, mas não, exatamente não é a gente não tá falando de uma, de uma cozinha que não, é, é, ela é habitada né, você não quer é, deixar totalmente nisso. Não, exatamente, ela tem que ter um ar de que tem gente que mora ali, porque hum. afinal de contas tem alguém morando no imóvel, uhum. não é um imóvel zero né, aqui, mas tem isso aqui aqui né, parece também. que a pessoa inclusive largou no meio é. e você, agora vou trabalhar, é. vou deixar aqui Tire isso aqui, por favor. Por favor, <risos> Vamos, aqui não funciona, né? Né? Essa aqui, é. para nossa fotografia, que a gente vai vender ou alugar esse apartamento, não rola aqui. O que que ficaria como aconchego, para dar uma impressão? Isso aqui, está me dando aflição. <risos> eu <risos> posso até botar aqui assim, né? Porque dá uma certa ordem, né? Mas louça na pia não dá, né, não Zeca? Dá. Não, não dá, não dá mesmo. Isso aqui a gente devolve para a caixinha. E bacana. Mas, novamente, voltando para a cozinha, o que, que é um aconchego aqui? Ali naquela, nessa bancadinha, por exemplo, o que, que você fez? Ali naquela bancada, ela tá bem bagunçada por enquanto, né? Alguém tomou o café da manhã, saiu correndo e deixou. Olha só, tem papel de É, tem, né? A gente, Ninguém obviamente, fez, fez coisas para te provocar justamente, mas Sim. dá uma geral aí. Aqui, a gente vai fazer assim, eu vou guardar a maioria das coisas e vou montar um cantinho de café. Uhum uma bandeja com café deixar uma balinha mas o resto a gente guarda Se você tiver até uma uma uma dessas máquinas de café é, expresso pode deixar novamente pode. que acho que tem uma um toque aí de hospitalidade inclusive né ah tem lixo bala no lixo tá né aqui, bala no papel pô, o papel deixa aqui ah, deixa vou isso logo aqui aí aqui é. Nossa, tem até, olha, isso aqui, lixo. lixo. também, deixa que eu te ajudo nisso. Tá? Aí você monta uma bandeja bonitinha. Uhum. Porque é bacana você oferecer um café. É, exatamente, esse é o aconchego que a gente estava falando. A personalização é, sem dar muito toque, assim, olha que bonitinho que ficou. Né? É, a pessoa se sente mais à vontade, ela vai lembrar da sua casa... De uma forma especial. E aqui fica meio bagunçado, mas nós vamos fechar a gente aqui. fecha e, e pronto. pronto, acho que deu uma, uma geral aqui. Olha o que, que era essa cozinha antes, para você ter uma ideia de como rapidamente você pode mudar o efeito. Ela era desse jeito, tá, tá, tudo espalhado. E a gente fez aquela limpeza. Bacana, Suzana. Faltou só umas coisinhas aqui, Zeca. As panelas. Melhor e não. Mostrar. Isso aqui em cima. Então. tá, É melhor a gente guardar. Deixa eu ver se aqui a gente tem espaço ali ainda ou a gente coloca. Eu acho que tem algum espaço aqui, aqui sim. Pra Dá você... pra guardar a panela aqui também? Ótimo. Deixa eu botar aqui. E essas outras coisas. Tá? E aqui, ó. Isso aqui em cima da geladeira. Esconde. Esconde... Pode botar aqui. Cabe que aqui. pra foto vai ficar bonito. Acho que pode tá. caber. É? é, melhor melhor abrir a gaveta, né? Não, Mas e... isso não. Oh, faltou uma panela aqui. Vamos tirar essa panela. Ah, pode botar aqui. Oh, tem espaço aí? Tinha essa panela. Mas tudo bem. Agora pronto. Vamos lá. Pronto. Ó, oh, sua casa agora <risos> com um toquezinho tá super vendável, alugável E tá mais até gostosa de morar lá enquanto está lá, Muito mais gostoso. O quarto tá limpo, bacana. A nossa cozinha tá pronta para vender ou para alugar. Tá. De uma maneira super fácil, faça o home, home stage. Home stage.